Olá amigos do canal Nós estivemos mais uma vez na cidade de São Bartolomeu de Minas Onde o nosso querido Carlinhos, aquele do torrador de café Nos levou para, juntamente com ele, procurar abelhas nativas na mata Ele, eu não sabia, mas ele é um expert nesse assunto também uma pessoa humilde simples de uma sabedoria que nos deixa assim muito admirados e tivemos o privilégio de passar uma tarde com ele e assim ele mostrou para nós esse lado que nós não conhecíamos então vamos colocar aqui no canal esperamos que vocês gostem porque nós realmente gostamos e muito essa simplicidade que ele tem, é que faz com que ele seja uma pessoa muito especial. Além de ser um excelente produtor de café, de qualidade até internacional, também ama as abelhas e a natureza como um todo. E um lugar simplesmente maravilhoso, onde a natureza ainda pode mostrar a sua beleza. Não, aqui, ó. eu quero que você filme aqui os materiais. De a brilheiros. Madalena está... Como é que é que fala mesmo? Madalena de sobrevivência? É. Alguma coisa de sobrevivência. Não vai acontecer nada de errado, Ó. a gente está se precavendo. É. Né? primeiros socorros. Até aqui Lito. Madalena trouxe para se perder na mata, um subir é. para outro. E então, aqui remédio, aí. se precisar. Não vai precisar, mas a gente trouxe. E vamos ver o que tem aqui. Ó. Aqui está a Madalena até com, com Posto, chapéuzinho. vela. vela. É que assim, acaba eu nem sei o que, que tem, que ver, que tem aqui. Ei, Maria, energia na mata tem ah, Isso aqui é bala de, de amendoim, eu Vamos acho. Lá. Bala de amendoim Para adoçar, adoçar a vida? bala de amendoim. Só que parte das coisas a gente vai deixar aqui. É, é. não vai ser preciso utilizar é. né. essas coisas aqui. Pode ficar com ele, cara. Tem muito, muito mosquitinho aqui, gente. está é, tá bem quente. Né? É. Esses mosquitos eles vêm mesmo. Tem até isso aqui, ó. Fita Hellermann. Fita Hellerman. Isso aqui é salgadinho, biscoito. E é para tomar água, se precisar. Tomar água, né? Farolete. Canivete. É, aqui é o canivete. O facão? O facão daí? O facão. Você pegou lá, Carlinhos? Facão? Não. Não. O facão assim, é essencial. Hum. A Tem bússola. A bússola eu comprei, ela sei quando ela vai ser boa pra mim. Agora, isso aqui, ó, isso aqui eu vou deixar, vou levar isso aqui. E a água, gente, tem água aqui. Viu? Aqui tem outra bússola. Só deixar ela aí. Essa ah. bússola veio do Japão pra mim. É? Foi. O presente que eu recebi. Você sabe usar bússola? Sabe, hum, né? Hum. Você precisa delas. Então nós vamos você, aprender. Você viagem você precisar usar delas. Ela é tão boa. Ó, e tem aqui também papel, caneta, sacolinha para jogar lixo. Só que essas coisas a gente vai deixar aqui no carro, não vamos usar agora. Nossa, os mosquitinhos estão né? acabando aqui. E eu trouxe repelente também, tá lá no carro. Vai deixar essa menor? Vou. E vou pegar o um facão aqui. Que passarinho que é esse que tá cantando, Carlinhos? Birronca. Birronca? É. Pelo jeito não é tão grande, né? Não é pequeno. Eu não conheço, mas eu tô vendo ele fazendo seu barulhinho característico. Um pé de paineira, por sinal bem antigo. Está E agora nós vamos então começar a dar uma volta. O Carlinho está apontando essa árvore aqui. Qual é o nome dela, Carlinho? Essa árvore é uma árvore já está morta. Essa árvore é bico de pato, mas no pé dela já tem uma andaçaia. Você já bateu olho já viu? Já é. Olha gente, como que o, os olhos técnicos de uma pessoa do mato conhecem, ó. ele bateu o olho e já viu a mandaçaia e eu ia passar batido e não ia ver, nada, mas agora com o Carlinhos aqui agora eu vou me tornar um, um verdadeiro expert na mata, quem ser, né? Essa mandaçaia, eu vou ter que fazer o resgate dela, não vai demorar tempo, porque a árvore já foi, tá já morta, morrer, né? então aqui qualquer um pode passar aqui e destruir ela. Não tem problema nenhum, né? Não, ela tá morta, eu... Uhum. Pra frente eu vou ter que pegar ela. Tá vendo, Madalena, o que, que ele viu ali? Eu já... Tô, é... tô começando a conhecer, que ela tem uns... uns um desenho. De terra. É, ela tem um desenho na porta. Eu parece vi um... lá no, no outro lado. É, ela sabe. Que belezinha, né? Ô, oh, Carlinho, eu tô observando... Que ali fica uma sempre de prontidão. Chega uma, ela dá um, um ré, ou uma ré. Aí ela volta no mesmo lugar. É um guardião então? É um guardião. Ali ela não deixa entrar os furídeos. Furídeos é uma pequena mosca que se ela entrar ali o um enxame de pé fraco, ela faz postura no enxame e as larvas dele estão o enxame todinho. Olha entendeu? Só. Então ela não deixa o furídeo entrar e não deixa o outro tipo de formiga entrar. Não existe só uma guardiã, não existe mais. É uma, uma ah, sentinela. É, ela tem que vigiar porque senão o de vem e entra. E o de é um, uma, uma mosquinha bem pequena. Aqui, nós não andamos nem 10 metros de onde nós estávamos. E esse especialista aqui, vou chamar de especialista, já descobriu uma outra saia. Olha que coisa que esse rapaz é. Pra pegar certinho aqui tá mais para cima Olha lá e estão trabalhando tem alguém lá na porta guardando que interessante o carinho observei que você tem uma facilidade muito grande para esse tipo de animal né de achar esses lugares como você consegue isso quando é época de florada, normalmente você vê abelha entrando e saindo, entrando e saindo, é mais fácil de você achar. Mas quando elas estão já tudo cheio ali, não tem flor, eu acho pelo ouvido. Eu desenvolvi, desde pequeno, eu desenvolvi algo especial em mim, que se eu colocar o ouvido numa árvore, eu sei se tem um enxame de abelha ou em cima ou embaixo. Eu, eu, eu, eu sei que ali tem um enxame de abelha, então aí eu vou procurar. Por exemplo, você está passando aqui, do nada você vê uma árvore como essa, que é uma árvore você vê que é antiga, né? É. Aí você coloca... Bom, deixa eu ver se ele tem uma abelha. Você vai e coloca o pelo do... vibrar é. delas lá é, dentro. lá dentro. Eu escuto o, o, o vibrar você delas. Você tem um ouvido apurado. É, principalmente quando elas estão ali depurando mel, então elas fazem um zoado maior. Todas elas ficam zoando lá dentro do, do, do, do da colmeia. E você acaba ouvindo mais. Não é todo mundo que ouve, né? Mas eu tenho isso. Não sei. Um dom? Vamos um, dizer que é um é, dom? É, pode-se dizer que sim. Muito interessante. O ranha, gato. O ranha gato precisa de um bom é, facãozinho. É. E o ranha-gato, ele é ranha gato porque ele ranha pegado. E essa ele aqui. aqui e essa aqui é a urtiga, ó. A ortiga, se ela pegar na pele da gente, ela queima. Ah, essa que é, a essa é a tem vários tipos de urtiga, né? mas na nossa região maior é essa aqui. Eu posso pegar na palma da mão mas pegar que é de árvore. Tem aí, chama-se urtigão. Deixa eu fazer uma ah, pergunta. É, é o, que, o que o que o que dela que queima a folha aqui, ó? Passa aqui no meu braço, então sim, sim. não você, tá você aprendeu aí. Já é o suficiente. Já daqui a pouco poucos segundos você vai. Se eu tiver, vai... já tá, tá reagindo. Tá reagindo, tá parecendo que, tão, que tem várias formigas me picando. É. Parece que tem várias formigas é. me picando. Por isso que a turma fala, se o camarada for no mato, fazer o dois e passa a ortiga, Madalena, por incrível que pareça, parece que tem bastante formiguinha me picando. E vai vermelhar aí daqui a pouco já tá vermelhando. Que sensação, gente! Que sensação! Começou a envermelhar mesmo, realmente. Olha lá, tá vendo, bem? Eu não tô querendo fazer isso para me exibir, não, gente. Eu tô querendo fazer isso para aprender. Eu nem sabia o que era urtiga. Já tá? Aonde ele passou? Eu não conhecia essa qualidade. Conhecia... Já é, tá? Envermelhando. Um arbusto. Posso passar na minha roupa normal? Na roupa não tem problema. Você passou na pele. Se eu passar Ah, aqui, você pode é, passar. Passar na minha mão. que é um espelhinho aqui. É. Bem, mas que interessante, Madalena. É. Hum? Não precisa. <risos> já, já tirou? Eu só quero que você tome cuidado, quando ele falou. É. Aqui o maior, aqui é o unha de gato. A unha de gato eu já conheço. Na nossa terra a gente chama de arranha-gato. Então eu preciso conhecer então a ortiga Para saber como que ela é Não, bem, tá bom Ah, faltou, isso faltou E eu tinha lá em casa, carinha Que eu esqueci de pegar eu Esqueci de pegar Um outro facão que eu tenho ele é bem melhor que, esse. Eu não melhor não que tava isso. Tava, tava, era uma faca, era a unha de folha forte. Tava lá para frente, ele tinha. Isso que chama de uma coisa. Vê? Ó. Uma bem enroscada ali. <risos> não consigo desenroscar ainda, não? <risos> Vai, madalena, desenrosca. O <risos> que você fez aí? O arranha-gato toda enroscada ali ainda <risos> bem que conseguiu passar agora sou eu que vou enfrentar o ele pega a gente está até falando né ele pega a gente e gruda mesmo e não solta o oh, bichinho danado Cuidado com é a pétala, não, viu, Madalena? Um da lente, tá? tá? Viu bem? Cuidado com a pétala da lente, tá bom? Tá. Bom, aqui nós demos uma paradinha, que a Madalena enroscou o cabelo no, no galho de de árvore. Eu tive que ajudar ela a desenroscar. E agora eu tô um pouquinho mais para trás. Mas é um lugar muito, muito, muito gostoso. É o que eu gosto, né? É o que a gente gosta. E tem que ir devagar, não tem como ser muito rápido aqui não. Vou procurar a abelha aqui. Tem que ter paciência. ali. Tá Cadê? Galinha está onde? Tá aqui eu vou pegar árvore. Você é quer é que eu falo aqui. Ó, nessa árvore aqui nós temos uma uma que mais produz mel, elas são muito violentas, mas estão quietinho aqui na mata elas não vão nos atacar, e um enxame bem forte, né se quiser chegar se ter mais perto você pode checar, sem barulho elas não vão nos atacar nada. Um do mato, que é uma planta que que, que ela tem um pequeno oco sabe? e o, o povo antigo usava ela para na hora que furava o mel das abelhas nativas eles cortavam um canudinho desse, porque a abelha nativa normalmente ela tem um copinho, um copinho cheio de mel então eles enfiavam um o canudinho dentro dentro, chupavam, chupavam, chupavam, entendeu? Chupava. É, e também ela era usada para se a casa você perdesse no mato, né? Você pegava e fazia um, um subir Isso aqui. Aí a abelha. A madrinha já, já lembrou da abelha. Mas eu vou. Você interessante, você só rachou ele. É, rachou já dá o. Mas... Isso aqui escutava longe. longe. Não, é um barulhinho desse numa mata dessa, né, é. Carlinho? E qual que é o nome dessa planta? É Taquari. Ele é da família da Taquara de fazer balaio, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Que bacana, gente. Essa, só os que já passaram por isso que sabem, né? A beleza que é, a riqueza que tem na mata é a sabedoria dos antigos taquari Descendo aqui agora e eu sempre quis conhecer a taquara sempre é um sonho que eu tinha e o carinho acabou de mostrar a taquara de taquara, fazer na realidade ela é um bambu só com um bambu da mata e ela é um bambu macio ela é um bambu macio ela é um bambu de fazer porque o bambu é, ele não é flexível Agora a taquara, ela é bem flexível, então facilita para as mulheres fazerem aquele tipo de cesto ou os homens fazerem o balaio, né, aqui, pra, aqui chamava de estalar a taquara para poder fazer o, o balaio, então aí o, senhor, o homem vai aqui com o taquareiro, e quando ela está rachando mais de cá, para ele poder sair lá, ele bate daqui. Ele bate aqui, agora ele vai certo aqui. A hora que ela começar a despontar, como ela está despontando aqui, ele bate novamente com as pernas no meio, ele bate aqui. Aí ela sai e ele racha ela novamente, porque isso aqui na verdade é onde trança para fazer o balaio. Essas são as fitas que vai trançar o balaio. Tem um segredo aqui que eu tô ensinando vocês aqui que se o, qualquer um for tirar, chamar de instalar a taquara, ele não consegue. Ele não consegue. Aí depois disso aqui, ó, é feito isso aqui, ó. Tira ó, esses É. Nós, né? Aí ó, como é que ela fica flexível, tá vendo? É para fazer cesta. Gente, Aí, ó, então Totalmente achei, flexível. Conseguir a taquara é. através do nosso amigo Carlinhos. Olha lá que beleza. É. E se ela for cortada na lua certa. Entendeu? Ela... Não caruncho. Não caruncho. Que coisa. Descobri um montar uma taquara, Madalena, que eu nunca imaginava que era assim. Eu já conhecia. E agora, para fazer, conhecia, fazer o, o esteio do balaio, que é o fundo, que é o fundo tem que ser forte, aí é claro que eu não tenho aqui, mas eu tenho o um cabo pacão. Aí você põe em cima do pau e bate aqui, ó. O balaio aí. tem que ter outro. Aí, aí ele vai se tornar o esteio, vocês para eles traçar para ele normalmente você começa o fundo faz o fundo traçado e vira para cima e vai traçando em roda segura aí segura firme é Vai lá pessoal ele bateu o que aconteceu ele transformou em fitas tá vendo as fitas lá tem uma duas três quatro cinco fitinhas lá já fita emendada emendada é. não precisa fazer aquelas fitinhas né carinho não Aí, é fa... aí a outra é um vai só. aqui, ó. É, essa é o esteio, né? A outra depois vai trançada aqui. Isso uhum. aqui é um só, isso aqui vai, Em cada balaio vai vários. Aí trança uma para lá e outra para cá. Uhum. Tá um dia pão. que vocês verem aqui, eu fa... vou fazer um balaio para vocês verem. Cana, só aqui eu tive uma aula. É, só que balaio na região aqui quase não existe mais. Não faz mais, não. Né? Eu faço, mas não faço, faço para vender. Não faço. Eu faço porque eu tive curiosidade de aprender. Porque tudo que eu quis aprender, Deus me ensinou. Então, eu tive curiosidade de aprender e eu aprendi a fazer o balai. E eu estou vendo, você está falando comigo olhando para cima. O que você viu lá já? Não, é que eu estou olhando lá um, uma árvore que tem um oco e normalmente quando tem um oco daquele tipo lá, pode ter um, uma abelha lá em cima. Eu acredito que pode ter lá. Está um cabelo... lugar privilegiado aqui, eu é. não estou conseguindo ver. É, Mas vem ver. daqui e põe lá. Você... Porque normalmente quando eu já estou. vou fazer 60 anos, então agora eu estou usando um binóculo. Entendeu? Eu não trouxe daqui. Porque uhum. aí nos galhos mais altos. Você é. Por que, que eu procuro as abelhas no galho para me destruir? Não. Eu procuro as abelhas no galho alto para saber qualidade de abelha. Para mim poder vir com a isca Não, e armar determinado tipo de armadilha para pegar ela. Pra depois ela desce. É, porque tem, eu tenho que fazer um produto de cheiro para cada abelha. Uhum. Eu pego o própolis de cada abelha e faço um processo líquido e jogo naquele, na, na vasilha que eu vou pegar, na isca, para poder eu chamar aquela abelha. Entendi. Entendeu? Aí vai vir só aquela qualidade que você quer. Normalmente não, porque a jataí ela entra em qualquer cheiro. Ah, é? É, é a esguidinha. É, é. As jataí tem demais, né, uma abelha muito... Eu achei que fosse específico. Não, normalmente, para mandar saia tem que ser específico, tem outros tipos de abelha que tem que ser específico, mas a jataí, se ela achar uma casa boa, não importa o cheiro, né? Olha que interessante, <risos> então nós estamos agora deixando esse lugar das taquaras, depois e um ensinamento que nosso amigo nos deu. Vamos deixar isso aqui. E vamos seguir em frente. Porque também estamos ouvindo trovões. E aparentemente vamos pegar chuva. Ô, oh, tá esse daqui que saiu tá não é dele. É tinha dele. um galho aqui, normalmente, é que normalmente. É própria... Onde é que nós encontramos oh. aqui? Pela casca é um certo, né? Não serve. Gente, que beleza. É uma das madeiras mais bonitas que tem. Mais é uma, nobre também, né? Ela é, nossa, ela é macia e bonita, né? Então é, é uma, uma árvore muito usada para móveis. Né? E é, qual que é a diferença do cedro e do cedrinho? Ah, o cedrinho já é uma, uma madeira menos rara, né? Hum, é, é uma mais madeira, comum. É mais comum, E só esprantir dela, ah. né? Agora essa aqui não, essa aqui é madeira que leva anos de anos para aquecer. Entendi. Também a caça só serve para... Como é que eu posso falar? A caça não serve para nada. Que eu... eu... eu... eu não Tchau seu cedro. Foi um prazer tocar no senhor, viu? embora. Hoje já aprendi a fazer a pito. Se vai na mata perdida, já sei, mas eu faço uma pito. Tem que achar o bambuzinho. Engachar o bambuzinho. É isso aí, olha ter... aí. É isso é. é aqui mesmo. E tem que ter uma... Uma... uma ferramenta também. Encontramos aqui uma peroba. A peroba tem vários tipos de peroba. Tem peroba rosa, peroba amarela, peroba de gomo, peroba guatambu, peroba e essa peroba também não é tão novinha né não é entendeu? mas a qualidade da madeira é, é coisa assim uma, uma peroba se você pôr ela em um lugar e ela não molha é 200 anos e nós desmanchamos um casarão antigo tinha peroba lá estava perfeito estado que coisa né então é Pessoal, olha a visão que esse nosso amigo aqui tem, ele olhou ali, olhando aquela árvore e falou, tem uma mandaçaia bem ali ó, e tem mesmo, olha lá, ela é característica né Carlinho? É. A abertura da casinha dela é sempre a mesma. É. Né? Aqui nós temos a mandaçaia MQQ e MQA, entendeu? Uma mandaçaia é do Sul e a outra é do Norte. Só que na nossa região aqui, como tem as duas, aí tem a híbrida. A híbrida, elas acabaram cruzando. Né? A MQQ e a MQA. E... Opa. Aqui o cruzamento é natural. Agora, quando as pessoas pegam uma MQQ e levam lá para o norte, acaba bagunçando tanto a natureza. Ah, tá. Porque na nossa região aqui é natural o cruzamento, porque a MQQ veio de um lado e a MQA veio do outro, então... Se aqui encontrou, normalmente é o um cruzamento natural. Uhum. Mas quando você pega uma MQA e leva para um lado, ou você pega a MQQ e leva para o outro, que é uma do frio, a outra é do calor. Aí há o um cruzamento lá que. Que não está certo. Não está certo. Entendi. Não é natural. Então não é bom você pegar o tipo de, de, de, de abelha e levar para outra região. Entendi. Né? Ah, nós estamos aprendendo hoje, Madalena. Agora. Deixa eu ver. Vamos lá, Carlinho, fala. Olha, gente, eu preciso do... é por isso que eu preservo as abelhas. Aqui, ó, faz 30 dias eu trouxe um, um litro pet de 3 litros aqui. Coloquei o geoprópolis, coloquei tudo certinho. Fiz a boquinha e com 30 dias já tem uma mandaçaia aqui que já fez até a porta. Tô vendo. Aí essa eu vou levar para minha casa sem denegrir a natureza. Sim. Eu vou levar, vou pôr uma caixinha para lá elas enxamear e povoar novamente a, a, a natureza. Porque se eu não pego ela aqui, talvez ela vá para um lugar que não é bom. Ela vai para um, um oco de um pau que nós temos aqui a graia, que destrói muita mandaçaia. Nós temos o passarinho que chama de gato, que come as mandaçaia. Então na a arma minha de gato, casa a arma de gato come, come. Ela fica com na uma... porta porque a mãe da saia a mãe saia é doce entendeu hum. a mãe da saia ela carrega néctar ela carrega pólen então a, a arma de gato fica na porta da, da, esperando a hora que que entra ela pega sempre as que entram porque normalmente as que entram é as que estão cheias de néctar é mesmo é. ela vem vindo é. já da luta da, da da diária é a graia a gralha já destrói o oco com bico, se for uma árvore que está bem danificada, elas destrói o chame todinho. Não estou dizendo tô, que tô, tem tô, que, eu que eu matar tá, a alma de gato Não, não, sim, é. lógico, eu entendo, a natureza eu é natureza. natureza, né? é natureza, natureza eu estava em a é. de viagem e passou um pássaro voando, eu disse, Madalena, lá é uma alma de gato. Ela falou, mas por que chama alma de gato? Eu disse, eu aprendi quando era criança que ela mia igual um gato, só isso que eu posso te responder. É. Ela tem um e ela tem um, um, rabo longo, um rabo longo, geralmente na cor marrom, é. e voa de um jeito especial, ela tem um é, voo que é só gente, dela É, só e dela. rasante é, e, é. Sobe. Isso, e sobe, isso é. sobe Mas então isso aqui você vai levar hoje? Não, eu tenho que deixar 40 dias Ah, tem mais é, esse segredo Porque mesmo. a rainha tem que começar a botar para me levar Sim, então Porque, ali foi formada uma nova colônia nova Uma nova colônia que ainda não tinha fava, ainda não tinha mel e ainda não tinha rainha A rainha veio para cá normalmente vírus Entendi. Entendeu? Veio, normalmente vem uma princesa para cá e ela... E olha só Você quer filmar de pertinho isso daqui que beleza? É. Olha, olha a porta Mas ela que corrige, quando eu, quando eu levar bem lá na frente ela corrige Porque eu não estou conseguindo Conseguiu, não conseguiu? Vamos continuar. então. Madalena falou assim, da próxima vez, vou trazer uma camisa de mão comprida Na verdade ela trouxe, até trouxe, ó. Mas esqueceu. Bom, é a primeira vez que a gente vem, não vamos ficar só nessa. É. Eu, eu tenho uma coisa comigo, Madalena, eu acho que isso é, é questão também de pessoa. Você pode perceber que eu quase não sou atacado por por, por longo Há ah, algo no meu sangue, né? Pode ser também, não sei. De repente sou mais amargo. É, mas o doce e o amargo formam um sabor diferenciado, né? Um sabor que as pessoas apreciam. É, uma completa doce. Tá vendo? Porque ser mais doce não é bom. Okay. é bom, eu onde que tinha. acho. uma árvore grande, bonita. Que árvore é essa, Carlinhos? Que é essa árvore aqui não, não está não é reconhecido por casca de arroz na minha região, não sei se em outra região ela ah, que é, é, tem um, um vermelhado é vale, um é, uhum. claro é. conhecida como casca de arroz nossa como tem ímos nézer essa árvore certo. tá cheia de espinho né é como é que é chamada aqui chamada de mamacadela mamica de porca maminha uhum. de porca ela é usada para normalmente a casca é usada para vitiligo pra fazer pomada outros até tomam né ah, é, é. Só que pra tomar tem que ter um determinado tipo de cuidado. Não vai, não vai tomando de qualquer jeito, né? Carlinhos, essa daí é outra, né? Aí, é sua frente. Aí. Aqui, ó. É, pô, você quase pegou nela, você quase pegou nela. Carlinho? Quase pegou nela, você quase pegou nela. Yeah. Não, não, você quase pegou nela. Aí. Não. Ah, outra malgadela, fala. Essa aí não, eu tô não, essa aqui é outra árvore. Qual eu estou mostrando? Hum. Perguntando se é outro Que ó. É mesmo. Ah, essa aqui é outra mão cadela? É. Não, essa aqui é... Não, ah, é. É... Não é. não é. Parece que é igual, Carlinhos? É, então eu acho, que, eu acho que. Na natureza tem muita coisa aqui. É. É parecido, é? Né? É parecido. Só que então eu posso ter falado até errado daquela ali, porque eu não vi a folha dela. Mas, às vezes é da mesma família. Aqui, eu pus de um a outro, saí pra pegar a mão também porque eu disse que não pegou, não pegou o cabrinho. Deu pra pegar, né? Olha quanta pedra, bem carinho, falou. Região de pedra. Não. não tem valor nenhum, né, Carlinhos? Não. Hum. Cristal, hein? Aí ah, é, aqui eu não tive a Sim, mesma isso, sorte. Parece o um mármore, será aquelas pedras de pia? gelada. ó. É mesmo, é frio mesmo. Você colocou aqui, Carlinhos? Hã? Colocou aqui? O que eu o... colocou aqui colocou também? Coloquei, okay, mas não pegou não. Você quer filmar aqui? Vou filmar. Se eu não vou sair dando que eu tô aqui tá meio complicado. Nem sempre a gente obtém vitória, né, gente? É, mas isso aí com o tempo, sempre eu vou vir aqui, pulverizar aqui o o produto que traz o cheiro, aí normalmente ela vai ficar aqui, às vezes um ano, ela pega. Entendi. Essa não pegou por enquanto, é. mas pode pegar. Interessante. E essa árvore, Carlinhos? Essa árvore é... E a pedra tem ela outro pedaço lá, pedra, gente, né? ó. É angico. Hum. É angico. Hum. o tamanho da pedra. Cícera, ó. Ela faz um degrau ali embaixo, e a ponta, tem uma ponta dela lá embaixo. Tô vendo? Essa árvore que eu estou filmando aqui é anjico, gente. Só um minutinho, bem. que você falou, Madalha, fala outra vez. Aquela pedra que eu te mostrei, hum. ali, você filmou? Ela tem um degrau ali embaixo. Estou degrau? Com certeza lá ela... Vai mais para baixo. Mais né? abaixo que tem um, um degrau, uma ponta ah, dela lá embaixo, embaixo, no cafezal. Bom, gente, ali nós temos... Mais uma que o Carlinhos achou. É uma mirinha. Eu acho que é. Que é eu que tenho acha, certeza, não tenho certeza, não tô com Tá meio escuro aqui, Vou colocar melhor, tá é. meio complicado aqui. É, mas não dá pra sair. É capaz de você não alcançar ela, não. Olha isso. Isso. Olha lá. Bom. Mas deu pra. Às vezes você puxar lá em casa. Bem perto, tem jeito, né? Já há um bom tempo nós estamos andando aqui. Logicamente eu não estou gravando tudo porque senão demanda muito espaço. Mas o rapaz rodou, rodou, rodou e nos trouxe no lugar onde nós teríamos que sair, onde ficou o carro. Mas ele conhece bem e isso é muito bom. Vamos lá bem, pode passar. Vamos então, cuidar nós é de subir ali. O tempo fechou para a chuva. E está ventando bem por sinal.